Os acessórios também influenciam bastante nisso e você vai entender muito mais, por exemplo, quando você coloca um acessório mais delicado, ele chama menos atenção. Muito difícil você ver uma uma noiva, uma madrinha de casamento com uma, uma argola amarela, né? Tô falando, não é que é que é impossível, mas é muito mais difícil. Normalmente são os acessórios, as pulseiras, né? São mais delicadas. Os brincos também, eles podem ser chamativos, mas eles têm um, um outro tipo de, de material. Não vai ser um acrílico, né? vai ser uma prata, vai ser um ouro, enfim. Quando você coloca essas pulseronas bem largonas, você cria essa, essa casualidade e dá um estilo, uma personalidade incrível para o look.